Zona Balneária das 5 Ribeiras Porto das 5 de Ribeiras Então vamos lá ver, olha para esta paisagem Ali outra ilha Vamos ver Temos ali uma zona balneária Para algumas pessoas irem para ali Epa, bem caindo Cada piscina parece possível, não é? O que é que acham? Temos aqui um farolim Vamos continuar a descer As espécies marinhas aqui da, da zona As cracas Estas são as cracas Tem casas de banho ali à frente como estão a ver Todas as praias aqui nos, nos Açores têm chuveiro Aqui é para meter as proteções que colocam só no verão Ali para descer hein? Ali para descer também os mergulhadores agarrarem para não, escolher, não escorregarem uma zona bonita não é Vou fazer aqui uma panorâmica 30 segundos vamos lá ver como é que está esta água olha o peixinho que está olha os peixes os peixes está fresquinha Bom dia, ah, se já apanharam aí, os peixinhos, ah, pô. e como é que se chama esse peixe? Como é que se chama? Peixe-rei e rei, rainha. Ah, peixe-rei e rainha. Ah. Obrigado. Ah. Eu estou essa boa pescaria, ah, essa me escorrega. Diga, depois escorrega. É melhor não ir para lá. que aí, Isto aqui é o Lismo, pois é melhor ir para lá. Ainda é, é, isso, é, isso, é isso é perigo, sim. Obrigado. Vou pescaria a continuação. A minha ali para lá. Também ainda ficamos até ramos na água. Não é que seja mau, mas de qualquer maneira vai o tamanho para o caraço e a máquina vai tudo. E a máquina não é a prova d'água. Vamos agora seguir ali para, para aquele canto. Temos a minha assistente ali em cima. É. É assistente, cozinheira... Então, isto é o que estamos a lá, pulamos, é tudo aqui tudo pintadinho, tudo marcadinho, e a outra escada vai para ali, a escada vai para aquele lado, e já subimos aquela escada depois, depois fazemos de fazermos a caminhada, aqui para o pessoal estender as toalhas estão a ver, aqui está um cheiro de valido, talvez seja o caixote de lixo, é isso... Tudo aqui pintadinho, bem marcado. Só aqui no verão deve estar tudo aqui esticado. É? Tudo aqui à volta, poças de água, para isto. É? Muito bonito. O pessoal lá da minha qualidade, lá de Vila de Mil Fontes. Temos farol que é semelhante a isto, pescadores todos ali à pesca, a pesca, daquele lado, grande concentração e aqui temos a igreja lá em cima e mais uma zona para o pessoal tomar banho. Muitas poças, não é, dá aqui mais uma panorâmica aqui à volta. e zona balnear das Chico de Ribeiras agora vou até a casa que alugamos podem ver o vídeo também aqui na descrição casa que é casa enorme e até não foi muito cara tem a lavandaria tem, tem tudo e tem o, o café logo o restaurante logo na parte de baixo é impecável tem 3 quartos 3 quartos vejam lá máquina de lavar um bom fogão o uh, uh, um frigorífico enorme muito bom vim agora de uma caminhada um pouco suado e cansado mas vamos agora fazer também aqui uma degustação com a comida típica aqui da região o link também está na descrição vejam a escadas Bom dia Bom dia Estão a ver? no Balneário de Chico Ribeiras nos Açores vamos lá continuar proibido cães, proibido de e foi fogo fazer fogo esse milho, esse milho é lá ao fundo Daquele lado ali está na igreja Mais pescadores ali estão a ver Vamos fazer a caminhada daquele lado E o nosso alojamento fica para aquele lado Vamos embora agora bom Espero que tenham gostado do vídeo Aqui dos urbaniadas Chico Ribeiras venham até cá até os Açores a viagem low cost ficam muito e económico e aproveitem, vejam completamente diferentes, com boas caminhadas, ar puro, o pessoal aqui todos se conhece, de lá então até breve sigam toda a série aqui nos Açores e no continente também, beijo a todos, sejam felizes! Olá, muito bem-vindo aos Açores! Estas não tem a esta está para parir esta mesmo.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 Não se esqueça de adicionar o canal Almas Adventures.